E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo daí? É? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago para vocês tudo sobre o Alien Bash Move Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então o Bashmulph é um dos aliens do Kevin, no qual ele é o alien mais diferentão, por causa que ele é um alien que ele é de uma espécie desconhecida e também de um planeta desconhecido, por causa que infelizmente não foi mostrado aí o mundo dos alienígenas desse alien, ia ser mostrado, mas a cartoon não deu orçamento eles acabaram cancelando o mundo dos alienígenas do Bashmulph, infelizmente. Mas vamos falar aqui desse alienígena do Kevin, do Antitrix Começando aqui pela sua aparência O Bashmorph, ele parece muito um cruzamento de um husky e um lobisomem, né? Ele parece muito, tanto que muita gente confundia ele com o Loboan Só que não, ele não é um Loboan já foi mostrado Loboan no reboot Ele tem a aparência que lembra mais a aparência dele do clássico mesmo, né? Do, do Prime, né? O visual do Blitzwolf, dos Loboans no geral, no Prime ele ficou bem fiel mas, como ele é de uma espécie desconhecida e é um híbrido mutante, não se sabe se pode ter alguma parte loboã nele ali envolvida. Não, a gente não sabe, né? Mas, mas voltando à sua aparência, né? o seu pelo ele é cinza azulado escuro, com partes do seu corpo sendo de cor creme. As suas mãos têm quatro garras e três dedos em cada pé. Seus olhos são esferas vermelhas sólidas, sem pupila e sem íris também. E o best mofo está acima da altura média, sendo muito mais alto do que o Quatro braços, só que ele é menor que o normal sala. Ele veste um colete laranja escuro com uma linha central vermelha, calças pretas, bracedeiras e uma almofada de ferro no ombro direito. Agora vamos para a parte mais interessante, galera, que são os poderes e habilidades. O que, é que essa belezinha pode fazer? Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Uma habilidade característica do Bashmorph é sua habilidade de gerar metal de várias partes do seu corpo. Um exemplo conhecido disso é a geração de placas de armadura em escala de seus antebraços, que são densas o suficiente para prejudicar... O quatro braços, tipo, o quatro braços, cara, o tremendo é uma, uma espécie, assim, muito forte, né, que pode quebrar muitas coisas, tem um, uma força colossal. Só que mesmo assim, ele, ele se machucou ao dar um, um soco no metal gerado pelo Best eu Então, um metal dele é um metal muito poderoso, assim, prejudicar até mesmo um cara que quebra metal metal normalmente né então esse é um metal diferenciado que sai dele só que assim que tipo de metal o bestmove gera e como isso afeta a sua estrutura óssea isso é um mistério no entanto eles são extremamente fortes o suficiente para quebrar as projeções de cristal de um petro outra maneira que o bestmove ele tem de gerar metal é através dos seus dentes afiados né que podem triturar o concreto muito legal que os dentes de metal se retraem sobre os seus dentes normais né e os seus dentes de metal são capazes de desviar lasers mesmo quando ele não está usando a sua geração de metal aí os dentes nus, né, os dentes normais do Best Morph, são fortes o suficiente para causar desconforto a um Vaxasauriano ao morder a sua cauda Então para ele poder contra-atacar um Enormossauro, o bicho é bravo mesmo em relação à força do Bashmorf, ele é forte e ágil, o suficiente para lidar facilmente com tetramens, com apoplexians, com vaxasaurians e até mesmo com Caimiras sui generis, né? Um combate corpo a corpo direto. Ela é uma assim que ele é bruto, entendeu? Ela é de força física, porque todos esses personagens que foram falados, essas espécies, são áreas que tem como um poder principal a força bruta, entendeu? O bash -morph, ele pode lidar com todos eles. E também tem a questão do rugido, né? O rugido do Beastmorph é forte o suficiente para demolir um prédio, né? Lançar um vata saurano contra uma parede, e empurrar um slapback, né, um epicoplecto, inclusive, eu fiz um vídeo aí tudo sobre o slapback, né? Se você não viu, clicar aí no card, beleza? Mas aí, essa questão do rugido nos faz pensar, daquilo que eu falei, né? Será que a parte dele, né, que é híbrido, mutante, tem alguma correlação com o Loboan? Porque a gente sabe que o Loboan, como uma habilidade principal, é o uivo sônico, né? Talvez não, talvez por causa que muitos a gente tem essa questão do rugido sônico, o próprio Rat, né, ele tem um rugido assim que não chegaria a ser um poder sônico, né, um poder sonoro, mas é algo para intimidar. Do mesmo jeito, o Enormonsauro também demonstrou. Alguns artes tem essa questão do rugido. O do Best Moth, ele não demonstrou nem um pouco assim parecer com o um rugido de um lobo -an. Talvez seja por causa dele ser um alienígena que parece com um lobo, né? Ele tem essa característica mesmo, né? Ser uma coisa da espécie. O Best Moth, ele também aumentou a sua destreza, já que ele pode, pode correr de quatro enquanto ele carrega um ser humano. Então, ele é mais um dos Ice que consegue ficar de quatro mas que papo é esse? Lembrando que todos os outros ares que foram citados aí, né? Como o Enormossauro consegue ficar de quatro. O Rat também consegue ficar de quatro. É, o Rat é o gatinho bonzinho. O Quatro Braços. Na verdade, ele já tá de quatro braços. Não teve graça. Bom, como fraquezas, galera, o Best é semelhante ao -right, né, no sentido de que os seus instintos podem assumir o controle. Por exemplo, o aspecto carnívoro da sua fisiologia husky, né, fará com que ele desvie a sua atenção para a carne. A mesma coisa pode acontecer com gravetes, entendeu? Ele tem esse instinto mais canino e assim ele agir como um cachorro mesmo, não né? um lobo, um canídeo, enfim. O Best Morph, ele também pode ficar facilmente enfurecido como ele começou a atacar o Brick 19, né, implacavelmente, o arrancar inadvertidamente a sua armadura, e apesar da durabilidade do seu revestimento do antebraço, o Best Morph ele pode ser prejudicado pela durabilidade do Slapback, né, se ele se ele conseguir duplicar o suficiente. E o Best -Move, ele é vulnerável ao controle mental e hipnótico do zomboso, da mesma forma que ele pode sofrer uma lavagem cerebral ao invadir o antitrix devido a alterações do Kevin no antitrix o bestmuff é muito poderoso para o inexperiente Kevin utilizar ele no seu potencial completo entendeu no, no totalitário no máximo infelizmente o bestmuff ele não pôde ser usado o seu poder total talvez se o Kevin ele fosse mais experiente ele poderia usar mais os seus poderes bom o seu nome ele é uma referência a uma banda popular chamada Smash Mouth, entendeu? É só como se fosse um trocadilho, tá ligado? Tipo, ah, Bash Mouth, Smash Mouth. E aqui no Brasil o nome dele ficou mordido e sem comentários, pelo amor de Deus. Eu não vou chamar ele de mordido nunca, porque esse nome é muito ruim. Por isso que eu tô ouvindo aqui todos chamando ele de Smash Mouth. Assim como vários áreas do Reboot, eu prefiro falar o nome em inglês. Agora vamos para as curiosidades. Ao analisar o Bashmorph, ele parece ser um contraparte igual ao Ratt, né? devido aos seus instintos animais assumindo controle e fazendo agir como um cão estereotipado, e tem uma grande quantidade de raiva e habilidade de ataque de animais selvagens, isso é mostrado quando ele é usado como equivalente do Ratt em Power Trip. Né? Embora não confirmado caso o Bashmorph seja um contraparte do Ratt, isso faria de Bashmorph o único dos aliens do Kevin que o ele não tem um equivalente. Além disso, se o Bashmorph não fosse um apoplexiano, ele seria o único dos aliens do Kevin cuja espécie o Ben nunca teve um acesso, entendeu? A gente não sabe se essa questão aí da espécie dele porque é desconhecido não sabe se o próprio Ben tem no seu Omnitrix, entendeu? Quando os storyboards do seu episódio de estreia estavam sendo feitos, o Morph não tinha cauda nem a capacidade de retrair os seus dentes de metal, isso foi algo que foi colocado depois. O Duncan Royal confirmou que o Morph é o alienígena favorito do Kevin no Omnitrix, que né? isso faz sentido porque ele é um alien muito bravo. Os poderes de geração de metal do Morph foram escolhidos como referências aos poderes de absorção de matéria do Kevin Prime, entendeu? É por isso que ele tem esses poderes, assim, de geração de metal. Porque é uma referência ao fato do Kevin absorver metal. Poder usar o seu corpo, né? Metalizado para atacar. É algo bem legal, uma referência ao clássico, né? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você Seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!